Oi gente, aqui é a Ana do canal Criativa Plantas e hoje eu vim mostrar pra você uma planta super versátil muito fácil de ter em casa e é ótimo para interiores de apartamento e de casa também, caso você queira. ela tem flores roxeadas e folhas em formato de coração o nome dessa planta é Seropédia ulde ou coração emaranhado muito fácil de cuidar ela só precisa de água uma vez a semana, já que os seus bulbos acumulam água e não precisam de regras diárias como outras plantas, tá bom? Ela gosta de luz solar indireta e suas mudas se dão pelos galhos e folhas também, além da propagação pelos bulbos. O que quer dizer isso, gente? Se você pegar uma partezinha aqui por exemplo mais formadinha e cortar essa parte que vai dar semente ó vai dar raiz as folhas dão raízes também tá bom elas enraizam se você cortar a folhinha aqui ela vai enraizar e através dos bulbos né que que estão na terra eles se multiplicam Espero que tenha gostado dessa plantinha maravilhosa. Quem não conhecia, dá um like. Quem já conhecia, dá um like também. Se inscreva no canal se já não é inscrito. E até a próxima. Tchau. Você vai tirar esse áudio, né? planta aprecia o calor CinqueÖ,